Bom galera, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de estar avisando que eu vou estar tá criando, que eu vou estar tá fazendo pra vocês cartuns. As cartoons, galera, estarão, galera, estarão custando entre 2 e 3 reais, galera. É a cartoon, mais menos detalhadazinha assim, igual essa daqui que tá aparecendo agora na tela, ela vai estar tá custando, galera. É. 2 reais, ela vai ser dois reais, e essa outra, que é a minha nova cartoon agora, ela vai custar 3 reais, é, as formas de pagamento, o regulamento, é, o preço das coisas, tudo isso de, de, de contato meu, vai estar tá tudo aí na descrição, então vamos aí pro vídeo. Mais um vídeo no canal do Gamer E hoje, galera, eu tô no, no LBSG, no server LBSG Pra tá aqui no parkour com vocês, né? O parkour? Eu não vou pro parkour, não Desisto, desisto, desisto é muito chato Então, galera, eu vou aqui no Sky Wars Isso, Sky Wars do LBSG, que é outra coisa É diferente do Hypixel, então a gente vai esperar 30 segundos aqui e a gente já volta, né? Oh my god! Eu esqueci, de, eu esqueci de dar a iniciação, velho. Mas a gente já tá aqui com uma espadona de Dima, mano. Nossa, que que é isso? Que humilhação para as inimigas, velho. Eu esqueci de fazer a iniciação, me desculpe. Desculpe. Desculpe mesmo. Só que caraca, velho. Nossa, mano. Nossa, eu tenho uma espada de Dima, gostosa. Ah, que delícia, velho. Nossa, eu tenho uma espada de Dima, mano. Olha só, mundo. Mundo. Mundo. Olha a minha espada de Dima. Ai, caraca. Tem um cara vindo aqui, moleque. Tem um cara invisível vindo aqui. Pior é isso. Pior é isso. Ó, o cara tá invisível, mano. Olha lá. Morreu. Só vi um bagulho vermelho aí. O cara tá sangrando... Vem Coloca isso aqui Aqui, isso aqui é assim E joia, velho, joia Tá joia, tá joia Que joia Pagona de Dilma, velho Dilma Dilma, caraca Nossa, eu tô muito a pé Eu tô muito a pé Eu tô muito a pé OP OP OP OP O pezão, O Pesão O Governador do Rio Oi Oi Eu ganhei! Meu Deus do céu eu ganhei Eu ganhei sem fazer nada Eu queria ter usado minha espada de Dima Eu queria minha espada de Dima Galera, eu tô de novo nesse mapa gostoso das bolas aqui E aí a gente vai pegar o que? A gente vai pegar esse bagulho aqui Que não é muito legal Eu não gostei Não gostei, de verdade, velho Ah, eu não gostei Poxa vida Que brinde ruim Que brinde ruim, que que é isso? O dono da festa sabe da brinde, não? Vamos equipar aqui esse jogos. Vamos lá, pra cima. Vamos pra cima. Dima, dima, dima, dima, dima. Já coloca esse negócio aqui, sem querer mesmo. Desse jeito, velho. É desse jeito, é assim que é. E aí a gente vem andando aqui assim. Gostoso. E aí a gente anda assim mesmo. Ó, estamos chegando. É assim que chega, velho. E os blocos bugando tudo mesmo. Desse jeito. E é assim que é. E... e só por Deus, mano. Se não dá, então vai. Só vai. Se o lag não deixa, então eu não tenho pra fazer nada. Não posso fazer nada, né? já pega dois carrinhos aqui e aí a gente já já sai sem sair e aí galera que que a gente faz a gente termina logo o vídeo por aqui né e aí a gente faz isso e aí é isso e se inscreve no canal do meu amigo do meu novo amigo Felipe 11 ele tá aí na inscrição o canal dele ele é muito legal começou o canal agora e ele faz vídeo todo dia, cara. Então se inscreve no canal dele só por isso, velho. Só porque ele faz vídeo todo dia, velho. Isso aí já é coisa pra caraca. Então isso já vale a sua inscrição. É isso, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, perdi todos os itens do mod, meu Deus do céu. Tchau! Hold up.